E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área, e olha só cara, hoje o vídeo é pra ser zoeiro, é pra nós lá. Eu vou montar um deck diferente, o deck que eu vou montar cara, é o deck do bigode grosso mano Eu montei o deck do Bigodão e as cartas foram os seguintes, Corredor, Bárbaros de Elite, Mago, Mago de Gelo, Cavaleiro E os Feitiços é o Zap, a Bola de Fogo e a Construção, que é o Coletor de Elixir pra nós aí ficar... Bem na fita né Lembrando que eu coloquei o feitiço de construção Simplesmente pra poder tentar ganhar a partida Já vai ficar meio difícil assim já Mas vamos tentar ganhar a partida cara Vamos ver se o deck do, do bigodão é forte ou não é forte Já tô pensando em até outro vídeo com esse mesmo tema O deck zoeiro do é bigodão Sei lá, tem gigante, tem o príncipe Tem outras cartas aí que também tem bigode Cara, parece que Clash Royale foi, foi pensado, né, amigadão? Ó, oh, sem mais enrolaçada, vamos ver se a gente vai ganhar esse negócio, vamos batalhar aqui. Ó, oh, cara, eu desci de arena porque eu tô testando alguns decks e eu acabei descendo sem querer, mas daqui a pouquinho eu já tô na site de volta. Esse negócio de testar deck, cara, é engraçado que esse negócio de testar deck é, é sempre assim, mano. O cara vai lá testar alguns decks, tá na brincadeira, tipo, ficar brincando e tal, e acaba se dando mal nessa, né? Mas enfim, descer e subir é de boas. Eu pertenço à arena... Ó, vou tacar o mago de gelo aqui e o mago que é pra dar aquela alterado E vou tacar o príncipe aqui que é pra. Deter o. Boa. Aproveitar e tá aqui o corredor. Opa, ele tacou a bruxa ali. Não foi uma boa pra mim. Tô com o zap aqui. Tá aqui o zap. Opa! É. O meu mago de gelo agora não vai dar dano na. Porque ele não, uma, uma carta pra dar dano, uma carta pra segurar. Porém. Carrega três. Carrega, carrega. Ixi, mano, agora ferrou pra mim, hein. Mano do céu! Mano do céu, ferrou legal. Vai levar minha torre. Levou minha torre, bonito. Mano, ele, ele montou um combo que eu fiquei agora desesperado. Essa bruxa dele tá viva até agora. Morre de Tá Taca até uma bola de fogo porque. Deu! Chega! Essa bruxa aí dele. Ah, tá louco! Eu sei qual que foi o meu problema. O meu problema foi porque eu tava usando que a carta. Vou atacar aqui os bárbaros de elite que é pra dar aquela... Mano, os bárbaros de elite perdem muita vida com o mago. O maior problema é que o deck assim não tá bem construído. Então, tipo, tem cartas que eu não tenho, sabe? Pra defender certinho e tal. Também o lance do elixir não, não é algo que tá, tipo, 100% controlado. É um, é um deck zoeiro, né, galera? Então, ai, o deck dele é deck de peca Caramba do céu, não tem nem esqueletinho, não tem nada. Mano do céu, ferrou agora pra gente. Ferrou mesmo, ferrou bonito. O que que é isso, Jesus Socorro Socorro <risos> Ai, mano, o cara tá com o deck muito forte Já é o vice pra nós Ah, mano, olha isso Olha como tá o meu c******. Ca... Não, cara, isso não valeu É sério, o cara, o cara ali ah, Vou mandar um Por ele eu tive que mandar, cara. O cara pegou muito pesado. peca Balão, Príncipe, bruxa e eu ali com o deck zoeiro tentando... <risos> Agora vocês se perguntam por que eu decidi de arena, né? Tá ali. É isso aí mesmo, cara. Ó, vamos tentar mais uma batalha aqui. Vamos ver que esse deck zoeiríssimo, né? O deck do bigode. Ó, vamos pensar aqui, cara. Vamos pensar nas estratégias. Eu vou tacar aqui, né? O Corredor, já vamos testar o deck dele pra ver o que ele tem aqui. Ele já começou atacando o Balão. Será que ele vai tacar aqui... Alguma... Ah, não vai adiantar muito eu... Vou fazer simplesmente por fazer... oh adiantou até. Vou botar. Aqui que é pra dar aquela acalmada do balão, né? E o outro pra... O outro mago que é pra matar mesmo. Bonito. Mano, não vou tacar nada. Vou esperar um pouquinho. Ó, vou tacar. Eu tive que tacar os bárbaros de elite ali pra poder... Fazer o que eu fiz. Que boa explicação, João. Ai, meu Deus, que balde foi cagada, gente. Muito cagada. É, não tanto, mas foi. Eu comecei atacando. Aquele... Eu comecei atacando daquele lado de lá, mas eu decidi vir pra esse lado de cá, porque o cara tá me atacando esse lado de cá ferozmente. Então, eu decidi. Provavelmente agora o balão dele vai chegar na minha torre, né? E vai levar uma bo... um bom dano, porque o balão na torre sem. Ai, muito dano, mano! Mas calma, dessa vez a gente vai levar. Carrega, lixeiro. Carrega, lixeiro. Ó. Tem meu corredor ali, vou tacar o Zap Tau! Cadê o Zap? Zap demorou muito, mano Mas agora chegou lá legal, hein Chegou legal, chegou legal Né, vou tentar segurar eles aqui Não vou conseguir segurar tão bem como eu queria que segurasse eu, Ele provavelmente vai levar essa minha torre Muito provavelmente Não levou a minha torre Possa, mano, olha isso, cara Cinco de vida da minha torre Vou jogar os bárbaros ali Cara, agora eu quero ver, mano Ai, para, para Pundão Bundão, mano, tem que fazer alguma coisa porque também vou tacar ali. Pra e vou tacar aqui. É, agora ele vai tipo, fazer bonito o negócio. Não, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Zap aqui. Eu preciso chegar naquela torre dele, mano. Preciso chegar. O, o corredor chegando lá fica de boa. Tomara que ele não desvie. Chega, chega e vai chegar. Levei, beleza. Levei agora, então quer dizer que o quê? Quer dizer que é isso aí mesmo, que eu falei agora Ele vai tentar atacar com tudo agora, óbvio Mano, eu não tive que tacar, relaxa Vamos se acalmar aqui Vou lance e é acalmar mesmo a parada Eixe. se o balão dele provavelmente vai levar Não levou, não levou, mano Pô, oh, mano, se eu chegar lá na torre dele vai ser uma maravilha Ai, cadê o Zap nessa hora que não tem? Tá, beleza, beleza. Calma aí, João, se concentra. Mano, para, maluco. Ai, maluco. Esse cara é maluco, esse cara aqui. <risos> ah, não ganhou. Trouxa, Timfon <risos> Brincadeira, brincadeira, cara. Empatamos aí, mas o meu deck zoeiro... tá Tá, tipo, tá mais ou menos. Falta. Sabe o que, que falta no meu deck zoeiro? Sabe o que, que falta no meu deck zoeiro? Falta alguém que saiba pra jogar. Ah. Sério, cara, alguém que sai vai jogar mesmo Clash Royale, porque... <risos> cara, esse negócio de deck zoeira aí, claro, que a intenção é tentar ganhar, mas tipo assim, vou fazer um deck só de veneno, vou fazer um deck só de não sei o que. É muito mais difícil, né, você ganhar uma partida. Isso é óbvio, ainda é mais comigo, cara. Aí se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. É isso aí. Um beijo no coração de cada um e valeu! <risos>